Fala guerreiros, Thais tá na área trazendo pra vocês mais uma, um vídeo pra vocês Pessoal, hoje a gente está aqui numa lenda pra conhecer Passaram pra gente esse local e a gente veio Só que faz muito tempo que passaram essa casa pra gente e nunca dava certo da gente vir E hoje a gente veio pelo jeito, ó a casa tá pior do que a foto que mandaram pra gente, só que eu não consegui nem achar mais a foto que mandaram no Instagram faz muito tempo e eu não consegui mais achar essa conversa. Quem me mandou, me chama de novo aí no Instagram ó, pra, mim, pra você me mandar aquela foto que você me mandou daquela vez. Aqui, pessoal, essa pessoa que me mandou foi uma mulher e ela era vizinha aqui e morava no sítio de frente... E aqui era conhecido como a alma penada no quintal. Diz que todo mundo que morou nessa casa via uma alma penada. E hoje a gente veio aqui pra conhecer esse local. Então, Thiago, vamos lá pra dentro? Vamos lá. Pessoal, antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa muito, muito like e bora pra mais essa aventura. Bom, Thiago, olhando assim, o quintal é bem grande, né? ó? É, parece ó. que tinha até alguma coisa lá. ó? Sim. Vamos tentar entrar por aqui? Olha aqui o Thiago Será que quer construir uma piscina? Ah, sei não, hein Estranho, um buraco assim? Então Estranho então, a gente vai entrar pra ver se tem alguma coisa, mas diz que o assombrado era o quintal, Thiago. É, diz diz que... que todo mundo via uma alma penada aqui no quintal. Diz que era por aqui, né, Thaís? É, mas aqui. vamos entrar pra ver isso aí. Ah. Thiago, eu queria ter achado a foto nem pra você, eu mostrei a foto N na época, não né? mostrou, você falou já, eu é, lembro que você falou, mas não Não mostrou. tava em boas condições, janela já não tinha, mas tinha o telhado quando me mandaram essa foto. Foi. E a localização, eu, eu entrei quando me mandaram e eu vi que era próximo da cidade aqui, né, e eu lembro mais ou menos. Mas aí eu não achei mais a conversa. É, vamos ver se a gente consegue entrar aí dentro, né? Porque. É, tá bem difícil. Ó, cuidado, prego, tá? Tá. Dá licença. Licença. Olha, Thiago, aqui era uma área, olha. Era é, bem ó. grande, ó. Aí, galera, ó. Com ali. Ó, provavelmente. Ó, aqui, aqui é tá ali. caindo, Thais, então, ó. Esse pilar que é. tá caindo, ó. Provavelmente, Thiago, aqui era entrada, ó, tinha uma varantinha. Sim, é, a televisão tá aí, ó, se quiser assistir, tá aí, você acredita, sabe aquela, aquela cicatriz que eu tenho no meu dedão do pé, ah. foi uma televisão dessa aqui, ó. Foi dessa? caiu? Foi, foi bem assim. Galera, eu tenho uma cicatriz no dedão do pé, quando eu era pequeno, o molecada tava numa casa abandonada, estilo isso aqui, Thaís me lembrou. Igual essa daqui e tinha uma televisão assim, ó, do jeito que tá essa daí, ó, com esse, esse negócio para trás, tubo. Só que essa parte aqui tava quebrada. Aí eu, uma menina pegou e virou a televisão, ela, o fio. É, vidro, né? É, o vidro entrou bem no meu pé, cara. E olha aqui, Thiago, Oito ó, ponto. três televisão aqui e então, mais uma. Ah, não, Três, ó, tem uma não. bolsa ali, ó. É. Como choveu muito ontem, as coisas tá tudo úmida Ai, Thiago, vou relar não, É, não, isso deve tá, Ela tem roupa. É. Aqui devia ser um quarto. Diz que ninguém, Thiago, quando, ninguém queria morar aqui. Quando os pais falavam que... Porque aqui era uma casa, Thiago, de caseiro do sítio, sabe? Sei. Aí as pessoas pegavam a terra pra cuidar e vinham morar aqui. Diz que o, as crianças, quando os pais falavam que iam morar aqui, nossa não, não senhora, queria. não queria de jeito nenhum. Só que também a família não ficava muito tempo. Vamos olhar aqui. Ó, Thiago, cuidado de jeito de perto. Ah, tá mesmo. Ó, aqui é um outro quarto, ó. Mais pequeno. Tá vendo? Aham, uhum. ó, outra televisão lá, Thaís. Ó. É, ó. Outra televisão ali. Será que a última pessoa que morou aqui também mexia com concertos concerto de, de televisão, essas coisas, né? Porque a gente tá perto da cidade, né? É. Aqui devia ser a, a sala, né, Thaís? É, a sala e cozinha, é sala, né? É. Acho que é a sala aí onde você tá e a cozinha aqui, ó. Não, acho que a cozinha tá ah, é lá, né? lá, ó. É. Olha aqui, Thiago, mais um quarto bem grande esse, ó. Ah, esse viu Pelo casal. jeito, Thiago, tinha móveis, tá? Ó. É, ó. E aí, como o teto caiu tudo, né? Tirou o... Eu acho que tiraram o teto, isso porque não tá no chão. Eu acho que sim, ó. Eu acho que tiraram. Provavelmente, provavelmente, Aí molhou os móveis ali. Galera, ó. O mato tá nascendo tudo aqui. Olha, aqui era o banheiro, ó. Mas não dá para entrar, ó. Enfia a câmera hum. assim nos buracos, ó. Ó, o chuveiro ali, ó. É, não, ali é negócio do, vaso, do sanitário. vaso sanitário. O chuveiro era aqui. Aqui devia ser a caixinha onde colocava a escova de dente. É ali, coisas. ó, onde escovava o dente. olha o vaso ali. É, tá. E aqui era a cozinha, ó. Fogãozinho a lenha. Aqui tinha mais um cômodo, ó. Não sei se era lavanderia. Pode ser, né? Hum, pode lavanderia. Ser. Lavanderia. Vamos ver. Ai, fogão a lenha, ó. Só que, Thiago, esse fogão a lenha é mais chique do que aqueles que a gente vê nas outras casas, É, esse hein? tem piso, tem né. Tem piso, ó. Mostra mais perto aqui, ó. Ó, pessoal, ó. Qualidade do... Ó? Desenho do piso. Fazer um café, Thiago? Vixe. Olha. Chave do... do e automóvel. um Volkswagen, ó. É. A janelinha. janelinha. Ah, mas aqui era muito baixo. Eu acho que aqui fazia assim, ó. Sabe? Começa o telhado assim, ó. Tá aí ah, vai caindo. Pode eu ser. acho que fazia assim. Aqui eu acho Deve que tinha uma pia, a pia, ó. Aqui é uma pia. Ah, mais uma área. Olha os calçados aí, Thaís. Tá é, ó. Isso aqui é de criança, ó. É. Que era varanda já, ó. varanda que vai até lá na frente da casa, ó. É, ó, o carro tá ali, pessoal, ó. Você Fique quer chegar dar uma olhada lá ou nem precisa? Ela parece que então, tá ah, só uma parede. Lá tem um tanque só, pelo, pelo que então. eu tô vendo. Vamos sair por aqui, ó. Por aqui? Por aí? Não, vamos por aqui. Tiago. Oi. E será que é verdade, cara, isso daí? Ah, acontece muito isso em, em então. sítio. Muita gente vê é, espírito, assombração, entidades, demônio oh. vagando em volta da casa. Você sabe o que é isso? Gilete, não, é, não sei não, cara. Cara, mas olha o tamanho dessa casa, Thiago, para estar tá abandonada assim, meu. Você sabe, sabe o que, que eu penso assim? Ah. Casa que suponho que não é uma casa dessa. Como muita gente já morou aqui, já viu alguma penada aqui. Pode ser na né, é que na antigamente alguém morreu aqui, foi enterrado Pode ser. ou alguma coisa aconteceu com essas terras. E entendeu? como é uma casa de sítio, Thiago? Passa muita família. Passa muita família. Passa, porque é uma, era uma casa de caseiro, né, que morava e tomava conta das terras. Então imagina quantas famílias não morou aqui. É. Né? Pode ter sido acontecido com alguma coisa com a família. Não sei, cara. Thiago, eu quero olhar ali naquela janela do outro lado ali, ó. Pra ver se tem alguma coisa. Será que o outro quarto tá mais limpo pra entrar? Deixa eu ver. Tá. Vê aqui se tem alguma coisa aí. Não, as telhas estão lá, ó. Olha, ah, as telhas estão bem lá. ali, ó. Acho que na câmera não vai pegar, mas as telhas estão Ó, tem, ali. tá vendo que tem mais? É, pa, é tijolo. ali. Mas não tem mais nada, não. Será que deveria ser uma casa muito bonita, Thiago? Pela construção, assim, um quintal grandão. É, eu fiquei meio decepcionado que ela tá tudo assim, então, cara. Você falou diga. que era uma casa então. é, coberta, tudo. Não tava. Dava pra ver pela foto que tinha telha quebrada, sabe? Sim. Mas tinha... Olha o pessoal, vê. daqui a uns dias essa casa já nem vai ter mais, Thaís, eu acredito. Vamos olhar aquele tanque ali, como falaram que a alma penada era pelo quintal, vamos olhar tudo Sim. aqui. E esse buraco aí é estranho, Sim. Thaís, será que esse buraco aqui, ó, não fizeram porque encontraram algum corpo, alguma coisa aí, não? Nossa. Você entendeu? Porque dizem, você falou que o pessoal via uma penada, não é? Pelo quintal, é. Pelo quintal. Será que ninguém veio, cavou isso aqui, ó, por causa que, que alguém acharam tava alguma coisa? Hein? Acharam alguma coisa? Pode ser, né, cara? Entendeu? Vamos olhar lá mesmo. Vamos lá. Hum. É estranho, hein, Thaís? Uh -huh. Mas a gente pode vir de noite para ver. Pode. Pô, ó. Tá vendo que tem sítio ali, ó. É, tem sítios lá, ó, fica meio longinho, né, Thaís? Sim, tá. Umas... Aqui, aqui devia ser o forro da casa, ó, as coisas ó, jogaram ali. É. Ah, aqui, ó. Aqui só e tem aí... um tanque, só ó. Então Aqui que era a lavanderia, então. Fora da casa, você ah, acha? Ah, é, né? E, olha, tem... tinha mais coisa ali, ó, tá vendo, ó? Hum, hum. Mas não dá pra chegar mais. Ó, tá vendo que aqui foi cavucado também, Thiago, ó? Foi mesmo, Aqui cara. foi cavucado, pessoal, e jogado pra lá, ó. Certeza, foi mesmo, cara. Vai saber reviraram se... Reviraram tudo esse quintal, então, né, cara? Então, vai saber se não é isso aí, cara. Olha lá, pessoal, a casinha ali, ó. Ó, olha aqui também, ó. Tá é. vendo que tá assim, ó. Tá, tá. assim, ó. E, e um monte de terra pra lá. Sim. Cara, Thiago, eu acho que você tá certo, velho. Eu acho que mexeram alguma coisa aqui. Então... Não sei se foi por causa de... Uma lógica, né? Porque, tipo assim, então, é alma penada é alguma coisa... Então, aí a do... pessoa que falou pra mim só falou, só falou isso aí que eu falei, que vinham, viam a alma, a alma penada pelo quintal, ó. Até o pessoal falava assim, não, eu não quero morar na chácara da alma penada, não. É, aqui, é conhecido, aqui é conhecido como a, a chácara da alma penada, pessoal, né? o que, que vocês acham que reviraram esse monte de terra aí? Ah, Thaís, Agora... eu acho que é isso aí, cara, a minha lógica. Então. Mas né, então. vem aí pra investigar. Pessoal, é isso aí, a gente veio conhecer esse local, se vocês quiserem que a gente volte um dia de noite, fazer a nossa investigação, trazer o K2, trazer o Street Box, a gente volta, só deixar nos comentários, beleza? Então é isso aí pessoal, é nóis, falou e fui!